Oi, boa noite. Meu nome é Vitor, pode me chamar de Torugo. Como vocês já sabem, é, eu estou participando é, do programa Max 2020. Eu e mais outras pessoas fomos selecionados e a gente ficou de ir para o em abril desse ano. Mas, Mas o que, que aconteceu? É, a gente estava previsto para viajar na primeira semana de abril para o Japão e já começar nossas aulas e todo o processo já dentro da universidade. Mas aconteceu que o Brasil fechou as portas, o Japão fechou as portas e por conta do coronavírus, tudo foi adiado. Eu estou fazendo esse vídeo para trazer algumas informações sobre como está sendo essa situação da nossa, dessa chamada de 2020. Porque foi uma situação bem atípica, onde aconteceu toda essa pandemia, até o momento da nossa possível viagem, estava tudo teoricamente dando certo. Até que dia 22 de março, aqui em Brasília, começou a, a ter a quarentena, em outros estados também no Brasil. É, nesse meio tempo, o Japão fechou as portas para alguns países estrangeiros. Até o final de maio, o, o Japão ainda não tinha fechado as portas para o Brasil. O MEC te deu a opção para todas as pessoas de mudar a sua, a sua ida para o Japão para setembro. Mas você tinha a opção também de tentar se manter no semestre de abril. Eu estou matriculado na Universidade de Tsukuba, que fica um pouco perto de Tóquio e de Chiba. É uma das universidades imperiais. Em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre as universidades, como escolher elas e como pesquisar sobre elas e sobre os professores e laboratórios que vocês podem se inscrever. No meu caso, a universidade ela disponibilizou aulas online. Em muitos dos casos, na verdade, aconteceu isso. De ter aulas online, tanto do seu curso como do curso de japonês também. Durante esse processo de início do MEXT, você começa primeiro como pesquisador, e você tem esse meio tempo de dois, até dois anos da sua, do seu contrato de pesquisador para tentar entrar como mestrado dentro da universidade. Essa entrada como mestrando ocorre através de provas, exames, é, entrevistas também com professores de uma banca que vão analisar o seu projeto ou sua prova e eles vão te aprovar ou não para entrar dentro do mestrado. Você tem, então, esses dois anos pra tentar fazer essa entrada. A maioria dos professores, eles indicam que você tem que fazer isso quanto antes. Então, tipo, o meu mesmo, ele queria que eu já fizesse nesse semestre. Mas eu nem tô lá. É, as aulas de japonês, elas começaram no meio de abril. No final de abril, na verdade. E estão acabando agora, por finais de junho. E aí vai meio que entrar na, no período de férias. E logo em seguida, mais ou menos... Ah tá, em agosto, setembro, vai começar realmente o período de inscrição e de entrada para o mestrado ou doutorado. Mais um comentário sobre esse período é, tão atribulado da pandemia, do coronavírus e o Next, né? É Meio que antes de ir para o Next, a gente tem uma vida no país onde a gente vive e simplesmente a gente abre mão de tudo para poder ir para lá. Então nesse período, nesse meio tempo aí finalzinho de março, antes de ir para o Japão, muitas pessoas abriram mão dos trabalhos delas e aí acabou que surgiram grandes problemas, é importante de vocês saberem também é que para quem mora fora e não chegou a se mudar para o Japão, não, não recebe a bolsa até você estar lá na universidade já, então a gente não recebeu auxílio nenhum até então. É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, é, se inscreva no canal não sei aonde exatamente, se inscrevam no canal, é, comentem, mandem sugestões, de sugestões, perguntas, comentários, compartilhem com seus amigos, tanto no Instagram, no Face, no WhatsApp, onde vocês puderem. E vamos fomentar o compartilhamento de informações entre nós todas, vamos, é isso aí. Bom dia pessoas, vim aqui com a sua cara de sono para dar algumas atualizações para vocês, que faz tempo que eu não faço isso, sobre a situação do Covid aqui no Japão. Primeiro de tudo, tem bastante atualização ainda do que aconteceu.